Eu preciso ter um grande motivo para emagrecer, para gerar um movimento. né? Tenha motivos para gerar ação. Isso é motivação. O que me motiva a tomar essa ação de emagrecer? Se você não tiver um, uma grande motivação, acontece o que a maioria dos pacientes de um processo de coaching fazem. Se o seu coaching não desenvolveu Algo muito maior, um valor grande a ponto de você abrir mão de muitas outras coisas para emagrecer. Você vai fazer essa curva. Ó. Emagrece, emagrece, emagrece. Aí acaba o processo de coaching, você engorda tudo de novo. Qual é o motivo pelo qual eu vou me manter magro? Se eu não tiver um grande propósito, um grande valor, né? identidade e propósito, Identidade, propósito. Qual é a minha identidade? Se a minha identidade é o gordinho, então como que você vai emagrecer? Qual é o seu propósito? Meu propósito é emagrecer. Por quê? Me dê um motivo. Pelo quê?